Brasilzão amado, estamos novamente aqui no canal Brasil No programa Conexão Brasil Para mais informações para vocês Novamente Santa Fé do Sul Estância Turística Hoje nós vamos conversar com o meu querido vice-prefeito o Fernando Benítez, de Fernando. O Fernando, quando eu trabalhava em Santa Fe do Sul, ele era pequenininho. É. Você já se inscreveu no nosso canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative o sininho para você obter muitas informações, inclusive de cidades maravilhosas como Santa Fe do Sul. A matéria que nós fizemos com o prefeito você já viu. É. Uma matéria especial mostrando, falando... De Santa Fé do Sul, essa cidade maravilhosa. Agora vamos falar com o vice-prefeito e presidente da o Unifunec. É isso? Isso. Muito bem. Tudo bem, meu amigo Benítez Tudo Que me dia. permite chamá-lo assim? Tudo jóia, Sardinha. É uma satisfação eu estar aqui no seu bem. programa, rever você depois de tantos eu, anos, né? É, é uma alegria receber você aqui na nossa cidade. Eu, eu já estou com 40 anos, né, velho? Está então, chegando lá, né? Tá chegando. <risos> Mas, o, o, o meu amigo Benítez, filho do Benítez, do Banespa... Vamos fazer uma propaganda aqui... antigo Banespa... Antigo Banespa, né? Eu saudoso lembro, Banespa. Saudoso Banespa, eu lembro que o Benítez me deu várias entrevistas, seu pai... É, quando veio aqui, o, o time do Banespa de vôlei, lá no Iepim... Lá no Iepim... É. jogou... Banespa Voleibol, né? E Só palestra. tinha craques da seleção Nossa, brasileira. Da seleção. E o Palestra Itália. E naquela oportunidade foi onde despertou em mim o desejo de ser jogador de voleibol. Mas... E depois eu tive a grata satisfação de jogar no Banespa, é lá ver? em São Paulo, até chegar. Mas também como você tem de altura? Dois metros. Ah, <risos> rapaz, o outro tem dois metros. Vocês estão vendo mais ou menos agora porque ele está sentado numa cadeira baixinha e eu numa cadeira grandona. <risos> Dois metros de altura, eu tenho um metro, não vou falar não, fica chato. <risos> Mas, ô Benítez, vamos, vamos falar de coisas belas, vamos falar de coisas maravilhosas. Como é que você chegou político, rapaz? Jogador Sim. de basquete profissional, como é que, como é que aconteceu isso? De, de vôleibol, né? Desculpa. De, vôleibol. É, de vôleibol. vôleibol. Isso foi um processo que começou o, o ano passado, 2020, em que recebi um convite do meu irmão, então e agora prefeito de Santa Fé do Sul, Evandro Moura, para que a gente compusesse uma chapa e concorresse às eleições de 2020 para a Prefeitura de Santa Fé do Sul. E depois de muita conversa, de conversar com minha família, com minha esposa, com todas as pessoas mais próximas, né, chegamos à conclusão de formar realmente a dupla, que graças a Deus essa dupla sagrou-se vitoriosa nas eleições de 2020 e hoje iniciamos um trabalho aí um pouco mais de quatro meses à frente da administração de Santa Fé do Sul, Evandro Moura e Capitão Benítez, fazendo aí o melhor por nossa cidade, cidade que nós nascemos, nossas famílias estavam por aqui, hoje temos nossos filhos aqui em Santa Fé do Sul e queremos sempre o melhor para a nossa cidade. E com certeza a população de Santa Fé do Sul pode esperar o nosso 100% que faremos isso dia após dia. Uma dupla dinâmica, né? uma dupla maravilhosa. Capitão da Polícia Militar. Fui capitão por 21 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. né? Nos últimos 14 anos comandando o policiamento de Santa Fé do Sul, mais nove municípios ao redor. E agora após o convite do Evandro Moura, estamos aqui nós, administrando nossa cidade. Rapaz, eu vou te contar é uma história de vida bonita, olha aí, jogador de vôlei, é filho de santa fé, é, e capitão da, da gloriosa polícia militar, eu não canso nunca de exaltar é a polícia militar em todos os aspectos. É, uma vez falaram para mim que na época do militarismo era, era terrível, que não podia sair. Deixa eu te falar uma coisa, não Nunca tive problema na época do militarismo. Nunca! Sabe por quê? Porque eu sempre fui trabalhador. E você que trabalhou honestamente também nunca teve problema com a polícia militar e com o militarismo, não. Por isso que nós temos um presidente capitão. É? Isso mesmo, é. perfeito, né? Perfeito, maravilhoso. Bom, agora eu falo essa história aí da, da, da, da FUNEC. Unifunec. Unifunec. Antigo FUNEC, né? Fundação Municipal. É, é uma fundação municipal de Santa Félix. Naquela época, eu não lembro o endereço ali, que era aqui no Sábado. Na Santos, Rua 8. Na Rua 8, e nós tínhamos o um, então saudoso Nossa, professor. Ricardo Almeida. Ricardo, o, o, o professor Calazans, Moacir Carlos, Carlos de Almeida, Peixite, nossa, onde você foi? Foi. Saudosos. Saudosos, essas pessoas ah. que nós lembramos com um saudade, mas que fizeram algo pela nossa cidade. Né? Exato, também isso. foram os pioneiros da educação, do ensino superior em Santa Fé do Sul, trazendo naquela época, esse ano para você ter ideia, o Unifunec completa 45 é. anos. É uma agora. vida. Completou né, no mês de março, né? E essas pessoas, esses professores que você citou o nome, são os pioneiros que abriram que... as portas naquela época o curso de educação física, né, o primeiro curso de nível superior em Santa Fé do Sul, e hoje, expandindo para vários cursos, pós-graduação, hoje nós temos inclusive o curso de medicina. Nós estamos aí avançando para fomentar cada vez mais consolidar esse curso que é um é, maravilhoso curso, que qualquer cidade gostaria de ter um curso de medicina numa, num centro universitário local, e Santa Fé do Sul tem esse privilégio, essa oportunidade de estar trazendo cada vez mais novos profissionais na área da saúde para ajudar Santa Fé do Sul e região. Mas é, é bom demais, isso é maravilhoso. É, o curso de medicina já está concluído, já está funcionando? O curso de medicina na, já está no terceiro ano Sim. seguido, né? Estou atrasado, de É, terceiro ano já, terceira turma aqui. Hoje nós temos três turmas, cada turma com 60 alunos E fomentando aí essa área Tivemos várias parcerias com, com Santas Casas e hospitais em várias cidades E aqui em Santa Fe do Sul também o Unifunec Juntamente com a Prefeitura Municipal, a Administração Evandro Mura, Capitão Berides Investindo na Santa Casa através do Unifunec com novas salas modernas, para que os alunos possam fazer estágios, ajudar a população, a aprender realmente na prática como que se faz saúde, e isso é muito importante aqui para os nossos munícipes. Agora, é, Santa Fé do Sul, para quem não conhece, sempre foi excelência em educação, sempre. Desde que eu desde que me conheço por dia, Santa Fé do Sul sempre teve grandes professores, grandes escolas, a antiga FUNEC. Um trabalho excepcional com grandes nomes que você já citou e que nós estamos citando. Quantos anos tem Santa Fé? 64? Santa Fé vai para 73 anos. 73? Dia 24 de junho vai completar 73 anos. Eu sou da época que Santa Fé do Sul, o nosso querido Arlindo Souto falava Santa Fé do Sul na dinâmica. Cidade menina nossa. É? Na rua 7057 era a nossa dinâmica da época. É? É... 930. 930 kHz você sintonizava no, no Daia do Rádio, a nossa querida dinâmica de Santa Fé do Sul. Outra coisa que marcou a época é. também, Benedito marcou anos é. você tem? tem 44. Então, né? você lembra muito bem disso? Eu lembro. É a cidade menina moça. Mas vamos lá, eu, eu quero parabenizar você, parabenizar o Evandro, como nós já falamos aqui, pela pujança. E eu, eu achei uma coisa interessante, é, a maneira com que vocês dois se tratam, vocês, a é, administração Evandro e Capitão Benítez, em todo momento da fala deles estão falando, é, Capitão Benítez, é, é Moura Evandro Capitão Moura e Capitão, e Capitão Benítez, isso é muito bonito. É, essa é uma dupla que deu certo, né, que a população confiou em nós na mudança, no novo, né, Evandro com 43 anos, eu com 44 anos, mesma geração, mesma geração, um ano de diferença, e fazendo o melhor para a nossa cidade, então nós dois desde o começo, desde aquelas conversas para eu entrar para a política para fazer realmente a diferença juntamente com o Evandro Mura que é uma pessoa excepcional e formamos uma equipe também de profissionais sensacional porque sou jogador desde a época de menino e para você ganhar um campeonato, você tem que ter um time muito bom. Opa! E com certeza a administração municipal tem, tem um time de pessoas realmente, são craques, cada um na sua área, fazendo o melhor dia após dia para a nossa população de Santa Fé do Sul. Beleza, fica aí a câmera à sua disposição meu irmão. Um bate-papo especial. Eu agradeço a audiência do seu canal, agradeço o seu programa, muito obrigado por essa entrevista, por estar aqui conosco em Santa Fé do Sul mais uma vez, revê-lo e deixo aqui um grande abraço a todos e que você possa, caso não conheça Santa Fé do Sul, venha visitar o nosso turismo de Santa Fé do Sul, pois é uma cidade belíssima e bastante acolhedora. Um forte abraço a todos, um abraço a você, meu amigo, tudo de bom. Queridos amigos, beijo no coração. Thank you.